Bom dia! São 6 horas da manhã do dia 18 de agosto e vai começar o primeiro dia do Caminho da Fé 2018 parcelado. Situação é a seguinte: hoje saímos de Monte Alto às 6 horas da manhã com destino a Tambaú. É o caminho da fé para vocês parcelado. Por questão dos plantões, eu não vou poder fazer ele seguido. Então, cada final de semana, eu vou fazer um pouco. E hoje vai ser o primeiro dia. Nós pretendemos chegar em São Simão. Fica comigo até o final que você vai curtir o Caminho da Fé. Mostra aí a paisagem. Nós já cruzamos a SP333 e agora nós estamos cruzando a Farinha Lima. Eu desenhei o trajeto pelo Strava, Hitmap e pelo Garmin para a gente fazer quase tudo de terra, Faquinha. Caminho da Fé, nós vamos pegar a primeira flechinha do Caminho da Fé antes de São Simão. É isso aí. Já pedalamos 39 quilômetros. Já passamos o desvio de Guariba. Essa aqui é a rodovia que liga Jaboticabal a Pradópolis. Nós chegamos já no rio Mogi, O pessoal costuma chamar ele carinhosamente de Mujim. Essa é aquela rodovia que lá atrás nós vimos: Pradópolis de Cabal. Mais uns 15 minutos nós chegamos em Pradópolis. 9h15 da manhã, chegamos em Pradópolis, primeira cidade prevista no trajeto. Estamos com 17h30 de média, 3 horas de pedal. Faquinha ali na frente, ó. Parceirão, hein? Vem comigo. situação é a seguinte, pouco mais da metade, quase 70 já, é quase 70 do percurso, a bunda em fandangos, as costas não aguentam mais carregar a mochila, o terreno tá ruim, terreno tá ruim, mas a coragem continua grande né, é. a hora que o visual melhorar a gente filma para vocês verem, Vento contra. vento contra, Menu de hoje, presunto e queijo, mais um pouquinho nós chegamos em Luiz Antônio. Aí é outra descansadinha porque a busanfa não aguenta mais. E depois Chico Chuco até São Simão. Tudo dando certo, equipamento funcionando. A estrada é um pouco monótona porque é muita cana, muito batida e cheia de buraquinho, então vai cansando o punho e a bunda. Mas nós chegamos lá. Já chegamos na segunda cidade da nossa jornada, Luiz Antônio. Agora estão faltando 25 quilômetros para São Simão. Aqui nós paramos, descansamos, tiramos a roupa de frio, comemos, hidratamos, enchemos as garrafinhas d'água, agora partiu. 4 e 30 5 horas, estamos lá em São Simão. Sem pressa e sem busanfa, né? Acabou. Só 7 quilômetros depois do almoço. Subimos mais de um quilômetro e meio sem parar. Com uma inclinação média de 10%. Mas muita pedra. Agora o visual compensa. Lá no fundo da ver Luiz Antônio. Estamos chegando no nosso destino, que é a terceira cidade do dia, São Simão tá faltando de 10 a 12 quilômetros cansaço bateu eu tenho falado a buzanfa não tá aguentando Poglos vai comer solto nós vamos fazer aquela bunda estilo babuíno branco, sabe? pra deixar descansar pra amanhã Faquinha tá tirando a graxa do câmbio é. Faquinha, ao chegar vamos hidratar com uma cervejinha no momento nós estamos meio perdidos, mas o açude é maravilhoso, merece filmar. Lá no, no final dele nós já tentamos passar, não deu certo. Isso aqui é alegria demais, ó. as primeiras flechas do Caminho da Fé, encontramos o caminho. Eu e o Faquinha, aqui ó, viemos de Monte Alto, 90%, 95% terra e achamos o Caminho da Fé. Pra lá São Simão, onde nós vamos pousar.